Eu converso com o psicólogo professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador da comissão consultiva em avaliação psicológica do CFP, João Carlos Alpieri. Nós vamos falar sobre avaliação psicológica e como ela se diferencia dos laudos psicológicos que muitas vezes a gente precisa no nosso dia a dia. Você não vai perder, né? É aqui, na página do CFP. Até lá!